Eu me lembro de uma cena na porta da escola do meu filho há um tempo atrás em que a mãe levava sua filha para o primeiro dia de aula. Já no portão eu comecei a perceber a angústia e a ansiedade da mãe em deixá-la entrar. Logo na calçada a mãe parava, abraçava, abraçava a criança, andava mais um pouco, parava novamente, abraçava a criança, como se não fosse vê-la nunca mais. Ou como se alguma coisa ruim pudesse acontecer a ela, a criança ou ainda como se não acreditasse que sua filha poderia ficar sem ela. Claro que eu não preciso nem dizer que a filha olhava para a mãe com os olhos sobressaltados e assombrados por aquilo que a mãe comunicava a ela com seu abraço desesperado. Ao chegar na porta para realmente então se despedir da filha e a filha entrar, a mãe começa a chorar. A criança fica em pânico e a escola, sem saber o que fazer, ao invés de cuidar só da criança, passava a precisar, então, cuidar até mais da mãe no portão. Enfim, a minha pergunta, para contando essa história para vocês, é Como você fica quando o seu filho não está perto de você? Quais os seus reais medos? A volta às aulas é um momento importante que mistura diversas emoções, tanto para os pais como para as crianças. As crianças ficam agitadas e ansiosas para o primeiro dia. Algumas com medo, outras desejando chegar logo. Alguns pais conduzem seus filhos de forma natural e o incentivam. Outros os transmitem incertezas e inseguranças. Quem vai ajudar, gente, as crianças a lidarem bem com a adaptação escolar ou com o retorno às aulas... São em primeiro momento os pais e em segundo momento a própria escola, que deve estar preparada para acolher afetivamente seus alunos e oferecer um ambiente seguro e prazeroso para ali elas estarem. Na adaptação escolar ou no retorno pós-férias, estão em foco a segurança e a confiança dos pais em deixar seus filhos na escola, acreditando que eles são capazes, sim, de sobreviver ou melhor, de ficar bem sem eles pais. A escola em propiciar essa segurança aos pais, assim como o bem-estar da criança em sentir-se bem e ficar longe de seus pais e ganhar outro ambiente. Claro que uma coisa está completamente ligada à outra. Nessa hora é importante que mãe, pai e cuidador estejam tranquilos para passar essa segurança para eles. É também na escola que a criança vai poder ampliar a sua relação com a vida, vai ter contato com amigos, vai aprender a se relacionar fora do âmbito familiar, vai desenvolver sua criatividade, aprender regras, limites, aprender a se expressar e se colocar sem a presença dos seus pais, a escola também facilita o desenvolvimento e o amadurecimento da criança ou do jovem. Estimula a inteligência cognitiva, amplia o conhecimento, facilita a saúde psicosomática, a consciência e a experiência corporal, promove o brincar e o fantasiar, que são tão importantes para a saúde emocional do seu filho. Quando você for levar o seu filho para a escola, você está promovendo bem para ele. Se você está com dificuldades em deixá-lo ir, é importante você conhecer e cuidar do que está promovendo esse sentimento. Assim poderá incentivá-lo a viver essa experiência de maneira segura e prazerosa. Um grande beijo!